criaram este, este chavão da inteligência artificial e pronto, se calhar foram ousados logo muito, porque o que é certo é que a inteligência, não é? capacidade de adaptação, logo assim, pum, como principal significado. Portanto, temos de ter alguma capacidade de perceber se de facto é inteligência ou não, mas, pronto, mas foi o nome que lhe deram. Uh, isto é como uh, agora tipo, a virtualização, não é tipo as impressões. Agora, uh, vamos aí numa de VR, um, e depois quando damos por isso, tipo, é apenas uma experiência.